Vamos meditar a partir do versículo 16, onde o apóstolo Paulo nos escreveu assim, Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, ele se opõe um ao outro de modo, de modo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 se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Eu quero nessa manhã falar com você, ouvinte, você que nos segue também pelo YouTube, que... Muito se fala a respeito do batismo do Espírito Santo. É um assunto interessante e a Palavra de Deus nos fala que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus diz que aquele que é nascido da água e do Espírito, ou seja, é nascido de novo, é nascido da água e do Espírito. Então há um renascimento da qual você sai da natureza da tua carne e renasce pelo Espírito Santo de Deus. E muito se fala e muito se ensina nas congregações, nas igrejas, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Uns dizem que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é simplesmente a pessoa falar em outras línguas, línguas estranhas, ou a pessoa receber revelações especiais de Deus, ou a pessoa fazer manifestações e movimentos bruscos, estranhos, é, coisas que muitas das vezes não entendemos, mas dizem que as coisas do Espírito se discernem, espiritualmente por um lado é verdade mas se você fizer algo que não tem um mandamento ou um exemplo bíblico, você corre o risco muito grande de errar errar o alvo e fazer aquilo que não agrada a Deus mas como saber realmente se você é batizado com o Espírito Santo? Será que são todos esses fatores que neopentecostais ou pentecostais ou outros tipos de religiões dizem que são provas certas de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Paulo, nesse texto, nos afirma e nos mostra duas categorias de pessoas, aquelas que são guiadas pela carne e aquela que é guiada o Espírito. E de acordo com a Bíblia, eu creio que aquele que é batizado pelo Espírito Santo é aquele que recebeu a fé, é aquele que recebeu a regeneração, a lavagem, a purificação pela palavra. Ele recebeu o Espírito Santo. Não existe uma segunda bênção, não existe um, um estágio maior. Aquele que é escolhido. Ele recebe o Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Coríntios: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita dentro do povo de Deus, habita dentro dos escolhidos do Senhor. E aquele que o Espírito Santo habita, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, as suas obras provam isto. As suas obras provam isto. Jesus disse que você conhece uma árvore pelo seu fruto. Jesus ainda diz mais que não tem como de uma mesma fonte sair água amarga e doce. São palavras de Jesus, são palavras do nosso Salvador. E aqui Paulo estava falando a respeito de os frutos, o fruto do Espírito Santo e as obras da carne. Paulo vai dizer que Aquele que vive pelo Espírito, de forma alguma satisfaz as vontades da carne. Uma prova de que essa pessoa recebeu o Espírito, foi batizado por ele. Porque ele está dizendo que a carne milita contra o Espírito. E se você está acompanhando com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a palavra Espírito ela está escrita com letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. Paulo está falando de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele milita contra a carne, ele luta contra a carne e a carne luta contra ele. E Paulo vai dizer em uma das suas cartas, para nós não é, resistirmos ao Espírito Santo, não fazemos aquilo que entristece o Espírito Santo, que desagrada o Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo, e as virtudes do Espírito Santo, ela exala em nós, e ele está dizendo que aquele que é nascido, né, aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que é, agora é guiado pelo Espírito Santo, são, não são mais subjugados pela lei, e ele ainda diz assim que aqueles que não são, que não receberam esse Espírito Santo, mas que fazem a obra da carne, essas obras são manifestas, ou seja, o que ele está querendo dizer? Essas obras são visíveis, você consegue ver. Ele diz que essas obras são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, olha aí. Embriaguez é uma obra da carne. Embriagar com bebidas. E muitos cristãos ensinam que beber, embriagar, não é pecado. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, com as quais ele diz que ele já advertiu outras outras vezes e agora ele diz novamente: as, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então você percebe que aí não há o Espírito Santo onde essas obras são praticadas. Como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo, praticar essas obras e ir para o céu? Não faz sentido. E ele ainda diz, entretanto, ou seja, pelo contrário... Pelo outro lado, aquele que recebeu o Espírito Santo, ele produz o fruto de arrependimento, e os frutos de arrependimento, o próprio João Batista diz, produzem vós frutos de arrependimento, e não tem como você produzir frutos de arrependimento, se você não tiver recebido o Espírito Santo e não for batizado com ele. Aleluia! E Paulo está dizendo que o fruto, e eu digo com certeza, e esses frutos aqui são os frutos dignos de arrependimento que João Batista estava dizendo. Aquele que se arrependeu e recebeu a regeneração do Espírito Santo, ele produz esses frutos e Paulo diz que esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, benignidade bondade, fidelidade, olha aí, mansidão e domínio próprio. E Paulo diz que contra essas virtudes não há lei. E ele continua no versículo 24 dizendo, os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Jesus deixou bem claro que ele quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca de morte, ou seja, a sua cruz, e siga-me. Aleluia! E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito, você percebe aí que todas as frases que está escrito o Espírito, não está escrito o Espírito com letra minúscula, não é o Espírito do homem, é o Espírito Santo de Deus. E Paulo ainda diz mais uma obra, ele diz, não nos tornemos arrogantes, isto é obra da carne, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aleluia! Então, ser batizado com o Espírito Santo, não é fazer coisas mirabolantes, não é fazer coisas sobrenaturais, receber revelações sobrenaturais e nem muito menos falar em outras línguas ou línguas que ninguém entende, que isso não é bíblico, aleluia, mas ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é produzir frutos dignos de arrependimento, é produzir frutos contrários à carne a vontade do homem, a concupiscência, a malícia do homem. Amém? Eu convido você a orar e pedir que o Espírito Santo nos guie e venha aí nos próximos dias as, as festas pagãs da carne. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos liberte de todas essas coisas e que liberte também mais pessoas que estão enganadas nas suas libertinagens, nas suas maldades, e que possam ser batizadas com o Espírito Santo e andar no Espírito e não na carne, para satisfazer aquele que nos chamou das trevas para a luz. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, maravilhoso e eterno Deus, eu te peço, ó Pai, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tem de misericórdia, o Teu Espírito Santo nos guie, Pai. Nos guie, Senhor Deus, pelos caminhos da Tua verdade, da Tua justiça, nos convença, Pai querido, do pecado, do juízo e da justiça, para que possamos andar nas Suas obras dignas de arrependimento, para que um dia possamos estar junto a Ti, Senhor Deus, no céu de glória. Liberte todo cativo, Senhor Deus, das trevas. Jogue por terra todo mal, Pai querido, que eu te peço. Que o Teu Espírito Santo visite a cada um que está orando conosco neste momento, para a Tua honra e para a Tua glória. É tudo que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.